Os próximos apresentadores se conheceram na série Supernatural, se casaram e têm três filhos, como a grande maioria. Isso, agora eles estão gravando a série inédita Walker na cidade deles, no Texas. Vamos receber Jared e Genevieve Padalecki. Oi, pessoal, eu sou Jared Padalec, e essa é a Jane Padalec. Viemos entregar o prêmio de ator e atriz em série de ação. Estamos muito felizes porque estamos trabalhando juntos na série de ação Walker. E eu tô super animada. A gente interpreta uma dupla de policiais durões que desvendam crimes e... Mas você sabe que o seu papel não é esse, né? Ah, é? Então <risos> eu vou eu sua ser papel? sua chefe? Você, você não, você faz o papel da minha esposa, é como, como na real vida real. É? Demais, né? Então eu vou usar a arma? Uh, I mean, I so. Não, acho que não. Não foi isso, combinado. Eu vou ligar para o produtor executivo. Tá chamando. Ei, amor. Ninguém merece. Vamos aos indicados a melhor ator em série de ação. Que fofura o casal padaleque, mas vamos lá, melhor ator em série de ação.